Opa! E aí Elite Clássicos, tudo beleza com vocês? Eu sou o Isu. eu tô de volta na hora com Mega Man Legends, é! É o seguinte galera, deixa eu só abaixar o volume aqui do meu headset, porque tá muito alto. Ok, eu acho que assim tá bom e não vai prejudicar o áudio do vídeo. Ok, bom, estamos aqui nas ruínas Nino, né? Na ilha Nino, acho que é isso. Ah, e estamos procurando a segunda chave é, Descemos pro andar mais baixo aqui Eu resolvi fazer essa última parte aqui No vídeo seguinte porque não ia dar tempo E o vídeo ia ficar muito grande e tal Então Tá ah. prosseguimento aqui né? Oh, paramos aqui Ok, eu queria ter pego tudo isso aqui. <risos> Cubos de vida e tal, não deu pra pegar tudo. Parece que há uma porta em um outro lugar high on the wall there, too. Você vê anything to stand on? Ah, eu sei, eu acho que eu sei, mais ou menos. É que se é pra cá Vamos jogar aqui porque Eu não tô muito lembrado ah, Tem tem uma passagem aqui sim Nossa, é muito alto Passei batido aqui ah, Não, aqui não tem nada Peixinho aqui oh. ah, Eles não são inimigos né eles são peixes de verdade Não... Peixe Reverbote Opa, olha só Isso aqui é meio que um cheese Um cheese, né Sei lá, Pular assim Eu não acho que os desenvolvedores acharam que eu ia fazer isso e Pular por cima aqui Atirando, mas não deu certo Pera aí, deixa eu ver. Temos essa... Opa. Essa parede aqui. É que eu acho que eu não devia estar aqui, cara? Eu vou fazer o seguinte. Se eu não me engano, essa parte me leva, a... me leva pra... Agora... Vou continuar procurando nessa sala aqui, ó. Tem um baú aqui. Tô. À medida que eu tô andando ali, eu tô percebendo. Eu tô, tô indo pro. Pro um caminho aqui que não tem nada a ver ainda. Calma, eu vou chegar lá. Acho que aqui já não tem mais nenhum tesouro. Tem uma porta aqui. Tchau! Passei batido. Tchau! Tem um elevador. Sobe ou desce. Aí se sobe. É, eu tô no mais baixo, né? Eu acho. System... Baixar o mapa. Ok. Baixar o nível d'água. Olha, seria legal, mas... É aquilo que eu disse, eu tenho mais opções pra explorar tendo água do que não tendo. Tendo água? Não tendo água, aliás, é mais rápido. Mas eu não consigo pegar todos os tesouros, né? Ou acessar todas as áreas. Bom. Agora que eu paro pra pensar... Essa.. Essa. ai! Ah! Essa ruína não é tão complexa quanto.. Water Temple do Zelda, né? O que acontece é que aqui é um baita labirinto. A Mega Man tem.. dois tem muito de.. essas ruínas labirínticas. Um também tinha. Mas um eu joguei tanto que eu já decorei cada centímetro daquele jogo praticamente. É claro que às vezes eu esqueço, mas. Enfim. Tá, é, eu só fui ali então pra pegar aquele. Tesouro então. Ok. Tá errado. Eu sabia que eu tava indo por um caminho que eu não queria ir antes Tava achando muito estranho aquele caminho Tinha paredes para quebrar e tudo mais Ah, tchau Consegui passar por ele? Passei Uh. Aqui desce ainda mais Enquanto a Ron falava, eu já passei. É, esse é o único jeito de chegar aqui, né? Tendo a hidrojetos. Encocha d'água aqui. Sour. Ok. O, é, uma coisa que eu já falei no vídeo anterior, né? É, Mega Man, ele pula sozinho. Quando ele tá fazendo esse, essa corridinha dele e ele encosta na beirada. Algo parecido com... Tem da 64. Uh. Ah, a propósito, tem outro caminho aqui por baixo que eu vi. Eu acho que eu tenho que vir aqui primeiro. Senão eu vou ter que subir. Sei lá. Eu vou ter que subir de qualquer forma mesmo. Essa ela não não teletransporta a gente pra fora depois que a gente pega a chave. I never would Mega Man, there's a giant in the middle of that area. Huh? It doesn't look like it's going to attack you though. You see the On my scanner, I can see what looks like a on top of it. Can you OK, uh... Então, né? Uh, aqui tem um reverbote que não ataca. Essa é enguia que a gente pode subir. E pular, né, em cima da dos pilares altos. Acho que tem três baús aqui para eu pegar. Que é uma, um jogo de paciência Eu tenho que esperar Eu não controlo o bicho, eu acho Ah, não controlo Não é igual aquele bicho lá do, do Mario 64 Aquele Monstro do Lago Ness Olha, ele tá fazendo uma curva bem... Bem fechada aqui Até bem que não, não, não... Corre o risco de me derrubar né ah. São três baús ou são dois? Agora... Eu não sei. Cara, eu tenho que pular, né? eu ficar aqui esperando, eu. vou chegar lá nunca. Ele tá se afastando. Não, se aproxima. Ai meu Deus. Acho que eu não posso contar com mas... a. Boa vontade dele. Tá, eu vou pular. Uh... Hum, não deu certo. Deixa eu ver se eu consigo recuperar a altura aqui. Nossa, eu caí em cima aqui. de. Nossa, isso foi muito bom. Sabe um pouquinho mais, vai. É. Tá, eu consegui aqui. Meus eles agora eu nem sei onde o bicho tá, eu não sei vou cair no chão Cair em cima dele de novo Quais é são as chances? Ah. Uau agora eu vou pegar o outro baú Leva lá pro outro baú, please! É, tem que... Tem que esperar, galera. Tem muito... Fazer, não. Vai ser é uma maneira de manipular esse bicho. Ah, que lerdeza! Ah, aquele baú a gente já pegou. Peraí, deixa eu dar uma olhada no mapa aqui. Tem um pilar lá que eu quero que ele vai e pegue, mas ele tá indo na direção oposta. Se eu não me engano, eu posso matar esse bicho, mas é, a gente nunca é isso. A gente precisa dele pra subir na... lá. Talvez sou... pular de pilar em pilar. Eu não consigo fazer isso. Tá muito distante. Tem outra aqui Não é esse que eu quero, mas... Já é o um progresso aqui que a gente está se aproximando É o próximo pilar, vamos, estamos chegando perto Eu não posso errar esse pulo se eu errar as chances de eu conseguir me recuperar e subir em cima da do bicho de novo é bem baixas. É. Ah, tá aqui. Tô procurando aqui. Né? Essa próxima semana, ok? Eu já posso pular. Nossa, a inércia aqui Meio que me jogou meio que pro lado Ah, foi estranho Water Key 2 Ok Eu precisava disso Agora falta mais uma Water Key Aí eu vim daqui. Eu não acho que tem algum tesouro escondido nessa dungeon. Não tem nessa. Nessas paredes. Acho que eu não preciso nem ficar explorando essa parte. Mas eu acabo fazendo, sabe por quê? Porque, sei lá. Sinto bem fazendo isso. <risos> Deixa eu ver. vai. Já me leva pro chefe. Opa! Será? Eu deixei alguma coisa pra trás, hein? Vai mais fundo, hein? Realmente. É, o Deito tá aqui. Então vai ter chefe. end of this passageway Aqui a chave. O. Oh. a chave do Modern Lord. Man. I don't believe it. Bola lost to a little pump like you. Ha! If you think I'm a pushover like Bola, you've got another thing coming to you. I work for a living. I don't hold back ever. Not even if I have to fight a little kid like you. You're not getting past me not as long as you have that key if you aren't going to hand it over nicely i'll just have to take it from you okay bracanele hm not bad for a kid you're not such a pushover i haven't had this much fun in a long time you wait i'll be back Foi muito fácil. A, a, a, broca, a broca destrói os chefes. Nossa, velho. É incrível isso. Ok, né? Mas eu tenho que subir as ruínas toda de novo. E eu deixei alguma coisa pra trás. Deixei. Eu tinha falado que era três chaves, né? Na verdade, eu coletei duas chaves né? pra abrir essa porta aqui. Eu acho que era pra descer o elevador Eu não lembro exatamente pra que serve essas chaves Mas era pra abrir essas portas aí Ou descer no elevador algo do tipo Bom, cadê o deita Aqui? Ah, ele já não tá mais aqui Ele... Sei lá, ele é bizarro Ele aparece Se fosse uma assombração <risos> Ok Aproveitar que eu... Eu realmente tenho que voltar pra.. Olha só, não tem mais água, né? Acho que eu vou tirar o hidrojet. Colocar. Ah, jet skates. Acho fácil. Opa, a mobilidade é muito melhor, na né? Sem água, olha só. Eu. eu... Me sinto leve até eu, sinto, até eu me sinto leve é só o Megaman não É uma sensação boa ah, É verdade, se você não pegou aqueles baús No topo da daquela, Daquele bichinho lá Você ia ter que subir E baixar o nível da água de novo Ia dar um trabalhão. Para nossa alegria. Vindo aqui. Ah! Falar em água. Tem que chover um nível d'água de novo. Se eu quiser voltar tranquilamente. É, foi aqui, né? Eu abri aqui e.. Prossegui. Agora eu tenho um mini mapa. Oh! Lança chepa! Toma aí, sai! É, é. é muito alto, eu não vou alcançar aquilo ali. Devia ter vindo aqui antes de enfrentar o Claymore. Agora o nível da água baixou e eu. Vou ter que encher de novo. Não me lembro, mais ou menos onde fica. Bem. Me lembro, mas eu tô voltando? Não, pera. Era aqui? Ah. Ah, são os peixinhos ali só te Acho que era por aqui mesmo. Vamos ver. De água, vou pegar o tesouro que tá faltando. Eu devia ter pego antes, mas no meu correu de fazer é isso, eu fui pro dar certo direto. É hidrojetos, né? Eu tô me confundindo aqui, peraí. Ah não, não, não, não, não, não, Olha a quantidade de vida que eu perdi. É louco, cachoeira. Tamo aí de volta. Fica mais fácil pra subir. Vou negar. Não dá, né? é uma tristeza. Ah, outro bichinho voando aqui. Pera, eu tô indo certo. P4? Tem... Aqui sobe? Não, eu tô indo. Onde eu tô indo, meu deus? jogar mais ou menos aqui. Ei, erro meu, olha só, tô cometendo muitos erros hoje. Tô não perdido facilmente Era aqui, né? Ok. Beleza. Deixa eu só. tirar aqui a minha broca. Tem que pilhar caixas. É possível é, você jogar e ela cair em cima de você. Isso causa dano. Por causa de físicas. Booster alpha. Isso aumenta o meu alcance em quatro, né? Entendeu? Deixa eu ver. É nossa, vai longe o tiro, hein? Bastante longe. Ok, agora eu posso voltar. Aí, volta. Aí. Pera aí, deixa eu dar uma olhada no mapa. Eu tô meio... É, eu tenho que subir ali. Subir ali. Eu tô olhando pro mapa ali. Eu falei, eu tenho que subir ali. Mas como é que vocês vão saber onde eu tô apontando? Tem como apontar? Epa, pera. É pra aqui mesmo. É Bom Eu acho que agora eu posso diminuir o nível d'água uh. Nunca fiz desse jeito Ah, o problema de pular pro lado É que eu sem querer acabo fazendo a esquiva Que é você apertar pro lado e o botão de pular ao mesmo tempo Se você estiver pressionando o botão de andar e apertar o botão de pulo, ele já não faz a esquiva. Você tem que dar um toque nos dois botões ao mesmo tempo. É uma manobra muito fácil de executar, por isso que eventualmente sem querer eu acabo fazendo. ver. Ah, aqui não tem água. Boa. Nem preciso mexer em nada. Mas eu vou ter que tirar o hidrojetos né? Na... Ué. tirei e agora sim é o meu Deus da minha para ah tá beleza não preciso de água para voltar pelo então, menos lá Aqui onde eu enfrentei aquelas três águas água viva, né? É que tá aqueles tubarões, olha lá. Essa é como eles ficam pulando aqui. Completamente indefeso. E é claro que eu vou abusar. Dinheirinho extra que eu ganho aqui, talvez um recuperador de life. Tá, ah, todos os peixinhos, ó, reverbots estão pulando aí não podem me fazer nada. Eu tô indo pro caminho certo, deixa eu ver. Uhum. Só vendo se eu não deixei nada pra trás. Não, exceto pedacinhos de mapa que eu não completei. O jogo não dá nada pra você completar tudo mesmo, então. Pareva. Esse bichinho voa mesmo sem água. Vai a cu. Opa! Cuidado com o lança-chamas. O lança-gás, eu não sei o que eles têm ali. Caminho errado, sorry é pra cá, pra cá, né? Uhum. Eu tenho que subir tudo isso aqui. Era ficou faltando um localzinho aqui que eu não. Mas Tem nada lá né Se tivesse alguma coisa apitando ali Teria um item, mas tem nada lá não Então vou ignorar né Olha tem mais alguma Tem uma coisinha que a gente precisa fazer Nessas ruínas ainda Ainda não acabou Aquela luta contra o Claymore Foi um patético né Mas ele vai ter a sua revanche aqui na entrada da Dungeon. Então vamos para o segundo round aqui dele. Eu não sei se vai funcionar a técnica da Branca, eu vou tentar. Eu pensei que eu te disse para esperar. Eu não pensei que você tinha chegado tão longe. Um pouco mais e eu teria perdido você. Ok, então. Ready for another round? <laughs> you're pretty strong, aren't you? That's a big gun you've got, but it's not enough to hurt me. You kids, do they think you're so hot? Well, there's still some fight left in this old man. I'll my back i can't move help me somebody help me i thought I thought it was, it was supposed, supposed to be your, your partner, partner not, not your, your nursery we're willing to call it a draw if you are boy come on claymore let's go oh if it weren't for my back i'd have wiped up the floor with them i tell you yeah yeah yeah Whatever. Ok, por algum motivo, robôs machucam as costas, sentem dor nas costas. Tá, e essa luta também foi ridícula, porque eu abusei da broca... Olha, eu não condeno ninguém que faz isso. Mas eu... <risos> eu fiz isso no meu canal, eu fiz isso aqui. Bom, estamos de volta aí com as chaves. Eu não sei se eu ganho nada falando com... com... O mestre da guilda mas eu tenho que voltar, falar com a Rol e entregar a chave lá pro blut é, eu acho que eu não ganho nada aqui com eles não ah, ele me deu um negocinho aqui, um firecracker ok é, e eu não posso esquecer que eu tenho que fazer o, o exame aqui Assim que começar o próximo vídeo eu tenho que fazer logo Então Eu vou ter que parar essa parte por aqui E no próximo vídeo Eu faço o exame já começo fazendo Eu acho que eu vou estar um pouquinho mais confiante pra poder fazer E é isso aí Bom, eu acho que eu vou ficando por aqui o meu joguinho é, no próximo vídeo então a gente vai ter coisas novas e então. É isso aí meus caros ah, Um grande abraço para todos vocês. O meu canal e aí vai estar na descrição. Quero, quero agradecer a todos que foram lá e se inscreveram. Muito obrigado pessoal. Eu bati até 2 mil inscritos lá. Vocês, vocês ajudaram bastante então. Tamo aí. Sexta-feira é, que vem tamo aí de novo com o Mega Be Legends. E é isso aí. Fui.